Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a leitura compartilhada, oração do dia. Um aviso aqui importante, aos domingos, começando hoje, neste domingo, nós vamos nos encontrar aqui às 9 horas da manhã. O quê? Às 9 horas da manhã? Sim, às 9 horas da manhã. Mas por por Bom, porque aqui na Espanha eu estou com 5 horas de diferença, então serão 2 horas da tarde. Já tenho terminado o culto daqui. O culto aqui começa às 11 horas da manhã, e, 11 horas da manhã daqui da Espanha, e termina 1 hora da tarde. Então, aos domingos, nós começamos às 9 horas da manhã, repetindo, domingo às 9 horas da manhã. Como? Domingo, 9 horas da manhã. Verdade? Sim... <risos> A gente se vê daqui a pouquinho, tá bom? Então volta às 9 horas da manhã para assistir o nosso Leitura Compartilhada é, e Oração do Dia. Entra na minha casa. Muda minha vida. É assim que é a música? Até lá, a gente descobre. Um abraço. Ah, esqueci de desligar.